Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! 25 de março é o Tolkien Reading Day, o dia de ler Tolkien, que está muito especial esse ano, principalmente para os jovens e adolescentes do Brasil. Adeus, bom ladrão, disse ele. Vou agora para os salões de espera, sentar-me ao lado de meus pais, até que o mundo seja renovado. Uma vez que agora deixo todo o ouro e toda a prata e vou aonde são de pequena valia. Desejo me despedir em amizade de você e queria retirar minhas palavras e ações no portão. Bilbo se apoiou em um dos joelhos, cheio de tristeza. — Adeus, rei sob a montanha — disse. — Esta é uma aventura amarga, se tem de terminar assim. E nem uma montanha de ouro pode torná-la boa. Contudo, estou contente de ter partilhado de seus perigos. Isso foi mais do que qualquer bolseiro merece. — Não — disse Thorin. — Há mais bem em você do que sabe, filho do gentil Oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria mescladas em boa medida, se mais de nós dessem valor a comida, a alegria e as canções acima do ouro entesourado, este seria o mundo mais feliz, mas, triste ou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus. Como muitos sabem, 25 de março é o Dia de Ler Tolkien. É um evento anual realizado sempre no dia 25 de março para celebrar e promover os escritos de J.R.R. Tolkien. Essa data foi definida pela Tolkien Society e o primeiro dia de ler Tolkien oficial foi em 25 de março de 2003. Esse dia foi escolhido pela Tolkien Society porque foi o dia da destruição do Um Anel e da queda de Sauron, conforme registrado em O Senhor dos Anéis. E nesse dia de ler Tolkien estamos celebrando a possibilidade de os alunos do ensino médio terem a oportunidade de ler uma das obras mais importantes de Tolkien, O Hobbit! Ano passado foram aprovados no PNLD 2021, Programa Nacional do Livro Didático, sete livros do catálogo da editora HarperCollins Brasil, sendo um deles o Hobbit. O que de fato quer dizer isso? Que agora o livro foi reconhecido pelo FNDE e pelo MEC como uma obra que pode ser estudada na escola. Vale lembrar que essa liberação foi para o ensino médio da rede pública do Brasil. Muita gente também tem falado que o livro já está em algumas bibliotecas das escolas ou que já teve algum aprendizado sobre o romance de aventura de Tolkien. No entanto, com essa aprovação é diferente. Como falei antes, agora o professor pode escolher como parte de sua grade de estudos o Hobbit para ensinar literatura ou desenvolver projetos com os estudantes em sala de aula. Então os adolescentes nas escolas públicas terão mais oportunidades de conhecer a obra de Tolkien que eu acho importantíssima para incentivar a leitura. Acredito que O Hobbit despertará interesse nos alunos, ainda mais porque existe uma adaptação cinematográfica de grande sucesso. Ou seja, além de ser uma literatura fantástica, o livro também faz parte da cultura pop, o que poderá despertar muita curiosidade nos estudantes e motivá-los a criar o hábito da leitura. Contudo, como falei, o professor tem que escolher o Hobbit para trabalhar em sala de aula. Então, se você está no ensino médio e gostaria de ter essa obra-prima de Tolkien na grade de estudo, fale com seu mestre sobre esse interesse. Na descrição está o link com o manual do professor, o material audiovisual do livro e como o professor pode selecionar o Hobbit para uso em sala de aula. Outra coisa que faz parte do ler Tolkien é o seu like nesse vídeo.